meditação, então. Mas, às vezes, de terças, de quintas, tem então o pessoal que está meditando direitinho, de começo, as pessoas, a a marca 9h10 quinta-feira. A né? gente notava, por exemplo, a só melhorava a meditação só no final. A <risos> gente nota as aí, né? Já começa, já começa correto é porque já, já começou a consciência iluminada, né? Então, aqueles que nós, nós não começando com a ideia ainda, não, de parar, mas de tempo, não tem como esperando regulação, tudo assim. Eu sugiro que já comece direto, com a sua consciência iluminada. Quem passado, o né? que tem é agora mesmo. Então, que a gente aproveita mais os horários que a gente pede da hora terça, terça das oito e meia às nove, quintas das nove e meia às dez. O pessoal da Unidade faz as segundas, as nove e meia às dez, quem quiser pegar mais uma carona. Quem habituar com essas licitações, eu vou segunda-feira seria a Unidade das nove e meia às dez. Cada um são os casos mesmo. Então, a gente faz terça e quinta, são três noites por semana. Só essas três noites aí, já vararam, já, já... ...corretamente... ...deitados, são né? Já são suicídios. É bom a pessoa lá fazer por si, sentir as coisas. Hein? Eu evito aqui, tem, tem coisas que a gente poderia facilitar aqui nos encontros de falar, assim, a inflação. Dirigir o pensamento. Mas aquilo que a gente facilita por um lado, piora por outro. Mas a pessoa habitua a produzir um rendimento ouvindo, então não consegue fazer sem ouvir. Então eu evito de fazer algo que a pessoa não possa fazer sozinha. Estou falando isso para as pessoas também, que as pessoas que já estão acostumadas com o que as pessoas põem outros tipos de palestra, ou, ou muito a dar fito meditar, como eu falei, por exemplo, gravar isso aqui para ouvir, né? mas não para meditar, dependendo disso, porque existe uma consciência divina sendo nossa, se a gente tiver conhecendo que ela é a nossa consciência, aquilo que eu preciso fazer durante a meditação o que a gente é orientado de dentro, e a dependência da coisa externa, quanto mais a gente eliminar, melhor. Já vi várias pessoas fazendo, fazendo, fazendo, fazendo, fazendo físicos, dirigindo, palavras os pensamentos. Não né? facilita muito o disse. A pessoa que tem dificuldade, não tem hábito ainda. Nossa, então, um minuto, dois, eu, eu já acho que por uma hora parado, o pensamento já morreu para o outro lado. Todas né? Aí vamos um falar, por exemplo, vamos puxar o pensamento. Eu sou o pessoal, tá puxando o pensamento. Ajuda. Eu estou estudando por que eu não faço isso no seu livido ter um pouco mais de dificuldade e ficar emancipado totalmente de coisas externas. Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente falou hoje aí? Na verdade não tem, né? É mais uma colocação dos mesmos princípios, né? Dos textos aí. Quem tiver alguma dúvida pode me escrever para o meu meditação que a gente vai escrever pelo que você percebeu, Não é só meditação? É. Eu não digo só meditação, é o mais prático. Né? Porque a própria palavra meditação, ela é muito ampla. né Até naqueles cinco exercícios, eu tinha um, que é uma pessoa fazer meditação em trolhos abertos no dia a dia. Eu treinei isso várias vezes, uh, vou chegar nesses exercícios de coisas práticas, né? A gente, está, a gente está conversando, por exemplo, aqui, a gente só ouvi, só lá e na conversa. Sabendo, por exemplo, que a fala que a gente está são, são gente uma miragem. E por trás desse escaneado, que dos olhos dizem Deus, aqui. Né? A questão toda é, é reconhecer Deus aqui. Se a gente reconhece a presença de Deus, uhum. afirmando é, ou meditando, como que isso é processo? Essa instrução de igualdade, de intimação, é Aí depende de, igualdade, de igualdade. cada um, né? Depende de cada um. Porque tem pessoas que a gente fala assim, para passar direto dessa maneira, que elas não aceita. Tem pessoas que querem primeiro sentir essa, essa experiência, depois ela. Eu senti o contrário. Quando você experiência, se que alguma coisa é... é... eu é... é... né? É, é... Por exemplo, um Qualquer tipo de experiência, tem vários graus de experiência. Eu senti o... alguma coisa. É. Então, tem várias, várias sensações, né? Algumas são, são físicas, né? na hora que nós esperamos, a estão percebe, então, né? meditação quarto. Essa questão absoluta é. Eu acho que a pessoa que, que se afinou com o modelo direto né, deve fazer a partir de que eu sou absoluto mesmo, com a consciência de nada direto. Não aceitar que dualismo, porque essa, essa aceitação. Ela não é forçar a mente. Porque enquanto a gente começa a meditar, essa parte do nosso conceito não tem poder nenhum. O poder é a verdade que nós somos. Então, quando a gente afirma eu sou o consciente dominado, a afirmação que eu sou. Eu tiro o passado e o futuro e colocou o um ser que eu sou mesmo. E aí, o período que a gente está aqui, não precisa ter essa revelação interna, não né? é? Não precisa ter o seu revelando. O é, é estado de receptividade. O a gente muda? É esse que a gente está sendo. Tem que ser mudar. Um tem muito que ter mais facilidade, mas não tem. A gente colocou esses textos de várias maneiras assim de. Cada um se colocar. E, realmente cada um é diferente, cada um é cada um isso nós Isso é nós questão nós está falando nós corpo. Se nós nós também está o nosso corpo, dentro da alma nós nós nós nós nós nós nós nós na nós nós no nós nós nós nós nós nós nós nós nós nós nós nós nós nós nós nós nós nós nós nós nós colocamos sempre essa questão de essas crenças que nós tínhamos um pouco um carnal, um pouco físico, e que esse povo ainda recebeu sugestões para que é caro, para fazer certo e não tem mais onde se alojar. Então, eu, eu sempre fui voltado a essa parte absoluta. Tem pessoas que têm mais facilidade até de usar a questão então, as pessoas preferem ficar, eu prefiro ficar quietinho no silêncio aqui e falar assim, Deus vai, Deus vai se um lugar lá para mim. Então, para Deus ter outro ser. Para ele funcionar, né? Como é que a pessoa que está funcionando e falar que não faz ele? Eu acho que o problema que há no silêncio aí é a pessoa preservar sempre o senso humano de existência. Então, Deus vai é que, realmente. Quer né? dizer, Deus não vai viver, ele não vai viver, ele não vai viver, ele não vai viver, ele a gente vai estar exatamente. Por isso nós estamos aqui, vivos. Ah, o que eu disse no começo? Nós, nós localizamos a nossa vida nessa aparência. Ninguém provou que nós estamos aqui nessa aparência. É aceito isso. Ninguém prova. Se, é, tem tem um autores que até falam, ficar secando um, um corpo lá para descobrir onde está o eu, lá, mexendo no corpo como é né? que está. Ah, saiu em lugar nenhum é um inferno né, quer para achar esse ser, dizer, são sugestões, as pessoas que falam eu estou dentro do de corpo um carnal, eu sou um pensamento coalista que nós somos matéria, mente e espírito. Até, até aceitar que não existe nem matéria nem mente humana, se existe espírito e ente divina, é o trabalho meditação. Mas, mas mais perfeita ela é feita, mas mostra o resultado, é um bem-estar diferente, né? um bem-estar físico, então, assim, né?